Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. O que é ácido sulfônico? Você não sabe? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar o que é. Os ácidos sulfônicos são aqueles em que o grupo sulfônico está ligado diretamente um radical orgânico qualquer. E o seu grupo funcional é representado por so 3 h onde o grupo sulfônico está ligado diretamente ao radical orgânico qualquer. Então esse aqui é o grupo funcional dos ácidos sulfônicos. Agora nós vamos ver a sua nomenclatura. A nomenclatura é oficial dada pela EUPAC e é a seguinte, ácido mais nome do hidrocarboneto correspondente, mais sulfônico. Então, vamos ao exemplo. Vamos começar a numerar a cadeia mais próxima do sulfone. Então, nós vamos começar por essa extremidade aqui. Porque que aqui tem um, dois, três. até chegar nele. Um, dois. Então, vamos começar por aqui. Então, vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, já fizemos isso. Então, vamos começar. Ácido. Você reparou que tem um grupo metil aqui? Temos que colocar ele também. E o grupo metil está no carbono 4. Então, ele vai vir primeiro. Então, vai ser 4-metil. O sulfônico está no carbono 3, temos que colocar a posição dele. Então, vai ser 3. Só que antes de colocar sulfônico, temos que colocar o nome do hidrocarboneto correspondente. Met, et, prop, but, pente, ex. Vai ser hexano. Porque que hexano? Porque só tem ligações simples. Sulfônico. Então, esse composto aqui é o ácido 4-metil-3-hexano-sulfônico. Então, é assim que é feita a nomenclatura dos ácidos sulfônicos. Agora, nós vamos ver algumas curiosidades sobre ele. Curiosidades sobre os ácidos sulfônicos. Os detergentes são substâncias orgânicas formadas de maneira sintética, quer dizer, em laboratório e possuem como principal característica a capacidade de promover limpeza por meio de sua ação emulsificante, isto é, a capacidade de promover a dissolução de uma substância. Os tensoativos ou surfactantes presentes nos detergentes possuem propriedades essenciais para que ocorra a interação entre detergente, água e gordura. Quimicamente, os tensoativos apresentam na sua estrutura uma parte apolar, hidrofóbica, e uma parte polar, hidrofílica. A região apolar interage com óleos e gorduras, enquanto a região polar interage com a água. Esse mecanismo permite que o detergente forme micelas e, consequentemente, realize a limpeza. Bom, chegamos ao final dessa aula.